acho que tá relampejando Será? Oa tranquila, então não tá lampejando. Não é uma pena. bom vamos ver né se vai ficar legal a entonação de voz minha durante as gravações será um pouco mais alta agora porque são o que duas e meia da manhã e eu ao invés de estar dormindo tô aqui testando a câmera e cheguei do trabalho foi 6 e quarenta não é seis e 40 seis e quarenta pensando em fazer isso hora bolas Ora, olha a hora que eu vim fazer isso cara eu, eu sou muito muito disperso muito disperso eu fiz um bocado de coisa que não tinha nada a ver mas as coisas que eu deveria fazer eu não fiz ainda eu vou deixar não vou deixar não vou dizer deixar para amanhã porque hoje já é amanhã né hoje já é terça-feira então Vou fazer mais tarde O que é que eu tenho que fazer? Tenho que Pagar o boleto do, Dos aros Tenho Trocar o HD do backup Puta que pariu, velho. isso eu não posso esquecer De maneira alguma Verificar o backup lá Do outro servidor E aí Né Pegar as demandas do dia, né? Que são, são menos críticas do que isso. Então é isso aí, galerinha. O céu o céu, o céu tá nublado. Não sei se vai chover amanhã, quer dizer, mais tarde. Bom. Vamos ver, né? Vamos dormir agora e aí mais tarde a gente volta a gravar. Valeu. Abraço.